bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você sabe como foi feita a descoberta do elétron? Se a resposta foi não, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te explicar como ela foi feita. Mas antes de eu te contar como foi feita a descoberta do elétron, eu preciso te falar sobre o átomo. A descoberta do átomo foi um passo muito importante dado pela ciência. Ela contribuiu principalmente com a evolução da química e da física. E se hoje nós temos tanto conhecimento sobre ele, foi graças ao trabalho em conjunto de estudiosos e pensadores que se debruçaram sobre essa pequena partícula para descobrir tudo sobre ela. No caso é ele, que é o átomo. Agora a gente vai ver quais foram as descobertas que foram feitas sobre o átomo e como sua estrutura é conhecida e considerada atualmente. Descobertas sobre o átomo. A descoberta e é os modelos atômicos. Hoje o átomo ele é considerado como o um quê? Como a menor partícula de uma matéria que pode reagir quimicamente e que identifica um elemento químico. Os estudos a respeito dele começaram na antiga civilização grega, com os filósofos Demócrito e Leucipo. Para eles, o átomo era a menor partícula de uma matéria. Por isso que deram a ele esse nome, átomo, que significa não parte, quer dizer que ele era indivisível. Depois disso, surgiu uma série de modelos atômicos diferentes, em que um representava uma evolução do seu anterior. O primeiro foi o John Dalton, em 1803. Seguiu basicamente a mesma ideia dos gregos, por isso o seu modelo ficou conhecido como bola de bilhar. Para ele, o átomo era uma esfera perfeita, maciça e indivisível, igual uma bola de bilhar mesmo. O Thomson, em 1897. O seu modelo atômico ficou conhecido como pudim de passas. Por quê? A proposta de Dalton ficou desatualizada é, a partir do momento em que descobriram o elétron e uma pequena partícula com carga negativa, né? Então a gente vai ver mais à frente o que é o elétron. Isso abriu o caminho para Thomson, que dizia que o átomo era uma esfera positiva e que incrustados em sua superfície havia os elétrons. O outro foi o Rutherford em 1908. Ele realizou um experimento que ficou muito conhecido. O Rutherford bombardeou uma lâmina de ouro com partículas alfa e percebeu que embora algumas sofressem um desvio, outras atravessavam a lâmina. E isso significava que o átomo não poderia ser maciço. E como a maior parte das partículas eram as que atravessava, o que, que Rutherford concluiu né, de maneira correta? que o espaço vazio existente no átomo era grande. Então, dessa forma, o modelo atômico atribuído a Rutherford desenhava o átomo como tendo um núcleo maciço, carregado positivamente, circundado por uma espécie de nuvem, onde estariam os elétrons girando em órbitas circulares ao redor daquele núcleo. Bom, o Bohr, 1910. Então, dois anos depois, Niels Bohr aperfeiçoou o modelo atômico proposto por Rutherford, completando-o com três princípios. O primeiro, que os elétrons giravam ao redor do núcleo nas chamadas órbitas estacionárias, com uma energia fixa em cada uma delas. Segundo, enquanto se movimentam nas órbitas, naturalmente os elétrons não emitem energia. Terceiro, ao receber energia, um elétron migra para outra órbita, retornando à sua posição inicial quando a mesma energia é emitida. Depois de toda essa evolução do pensamento sobre os átomos, a principal conclusão é que eles não eram maciços, mas formados por partículas ainda menores. E as três partículas atômicas são as seguintes, os elétrons, os prótons e os nêutrons, que a gente vai estudar. Agora eu vou voltar para o meu quadro para explicar o que é elétron e a descoberta do elétron. Agora a gente vai ver como foi a descoberta do elétron. A descoberta do elétron não ocorreu de um dia para o outro e nem de uma vez só. Ela foi fruto do trabalho de milhares de cientistas empenhados em pesquisa sobre a matéria. E essa descoberta, ela revolucionou tanto a física quanto a química. O elétron comumente é representado por um E com traço em cima e é uma partícula subatômica. E em um átomo, os elétrons eles rodeiam o núcleo. O núcleo é esse aqui, que é fundamentalmente composto de prótons e nêutrons, e os elétrons são essas bolinhas marrons. Meu desenho, eu não sou muito bom de desenho, mas é só para você ter uma noção né, do que, que eu estou falando. Então, em um átomo, os elétrons rodeiam. O núcleo. Tudo bom? A descoberta dessa partícula se deu no final do século XIX. E foi fruto do trabalho do inglês Joseph John Thomson em 30 de abril de 1905, enquanto ele estudava o comportamento dos raios catódicos. Influenciado pelo trabalho do escocês James Clerk Maxwell e da descoberta dos raios X, deduziu-se que no tubo de raios catódicos existia uma partícula com carga negativa, o qual denominou de corpúsculo. Apesar do físico escocês George Stoner ter proposto a existência do elétron, foi Thomson quem descobriu o seu caráter de partícula fundamental. Você deve estar se perguntando, mas como eles faziam para confirmar a existência do elétron? Bom, para confirmar a existência era necessário medir suas propriedades, em particular, sua carga elétrica. E esse objetivo foi atingido pelo físico norte-americano Robert Millikan no famoso experimento da gota de óleo, que foi realizado em 1909. Os elétrons possuem carga elétrica negativa que se contrabalanceia com as cargas dos prótons. Por quê? Porque os prótons têm carga positiva. Então, em condições normais, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, fazendo que o átomo seja o que? Neutro. Então o que é um átomo neutro? É quando a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Os elétrons podem movimentar-se em determinados meios que façam com que eles gerem o corrente elétrica. Então, dependendo do jeito que eles se movimentam, eles geram corrente elétrica. Por exemplo, nos metais, a geração de corrente elétrica consiste no movimento ordenado dos elétrons. Então, quando eles têm um movimento ordenado nos metais, eles geram corrente elétrica. A massa do elétron é muito menor que a massa do próton e dos nêutrons. E eles formam o que a gente denomina de raios catódicos. Os raios catódicos consistem num feixe de elétrons emitidos num tubo de vácuo. Quando incide numa tela recoberta de fósforos, produz pontos luminosos. Este é o princípio de funcionamento dos televisores e dos osciloscópios de raios catódicos. Agora eu vou resumir tudo o que eu disse até agora. Bom, os elétrons, como a gente viu, são partículas dotadas de carga elétrica negativa. Eles foram descobertos no final do século XIX. E a sua massa é praticamente insignificante. Por quê? Porque ela é 1.800 vezes menor do que a massa do próton. A sua carga elétrica é de menos 1,6 vezes 10 é elevado a menos 19 colombos. E o movimento rápido dos elétrons em torno do núcleo, então o movimento, aqui é o núcleo, o movimento rápido dos elétrons em torno do núcleo vai fazer o quê? Vai gerar campo eletromagnético. E, não sei se você já percebeu, né? quando um átomo ele perde elétrons, o que, que acontece? Ele vai ficar com carga positiva, vai ficar dotado positivamente, porque vai ter mais prótons do que elétrons. Então, quando um átomo perde elétrons, ele é chamado de cátions. E quando acontece o contrário, quando um átomo ganha elétron, ele fica dotado negativamente. Então, ele é chamado de ânion. Então, quando um átomo perde elétron, ele é cátion. E quando ele ganha elétron, ele é ânion. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de baixar o meu e-book logo abaixo desse vídeo. Clique no joinha, escreva nos comentários o que você achou desse vídeo e me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.